Mas, por acaso, há um, há, um, há um caso interessante. O presidente aqui da Alcântara, o David Amado, é um bacano. É um bacano. Primeiro porque eu o conheço. E depois, porque ele sim, eu acho que é uma pessoa que, que tenta se aproximar ao máximo da comunidade. eu acho isso muito, muito bom. E bem, não é só os velhinhos que estão à, à volta dele. são Somos jovens e ele pratica desporto, atletismo, etc. E ele consegue juntar aqui uma série de idades, uma diferença de idades... E, e tem, tem uma linguagem tão, tão próxima, não é? E que sabe adaptar. Eu acho isso fantástico e tem feito um trabalho incrível aqui, estamos em Alcântara, para quem não sabe, e lembrei-me dele. Sim, por exemplo, tenho, tenho, tenho acompanhado o trabalho dele e, e, por exemplo, olha, é uma pessoa que se destaca pela positiva, há tantos outros que se destacam, não é? Pela negativa, este sim é um, é um, um, bom, um bom case study.